Saudações Saudações amados Saudações a todos aqueles que estão aqui Pois vocês participam intimamente de uma canalização, amados Nós somos os Arcturianos e mais algumas consciências amorosas E todos estamos aqui com o mesmo propósito E o propósito é esclarecer, auxiliar e trazer mais amor, mais compaixão e todas essas vibrações de luz que ajudam todos vocês na sua caminhada de ascensão. Amados, nós somos os Arcturianos e viemos para dar uma mensagem com muito amor. A ascensão é uma escolha, é uma decisão que vocês tomaram nessa vida ou em outras vidas, amados. Mas de qualquer forma, ela é uma escolha. Pois vocês são seres que têm o livre-arbítrio e o livre-arbítrio pode ser confuso do ponto de vista tridimensional, pois às vezes parece que uns têm mais chance que outros. Mas na verdade, amados, o livre-arbítrio, ele não se trata só desta vida que vocês estão neste momento. Ele vem de vidas passadas também. E até 2012... Vocês equilibravam as coisas através de processos kármicos. Portanto, o livre-arbítrio abrange outras vidas também, meus amados. E é por isso que dizemos que nada é por acaso. O formato em que você evoluiu e ascensionou nesta vida foi perfeito e desenhado para você. Ele tem relação com muitas vidas passadas. E está tudo bem, está tudo certo. De qualquer forma, a transição que começou em 2012 abriu muitas oportunidades para um aceleramento de despertar de consciências e ascensão espiritual. E nós viemos aqui falar de uma coisa... Amados, que estamos percebendo muita confusão e não estamos recriminando vocês. Nós amamos vocês sempre. Mas estamos ajudando, esclarecendo certas coisas para que fique mais fácil na 3D, pois nós sabemos que quando vocês estão no seu corpo físico, estão sob a influência do raciocínio e ele, às vezes, pode ser difícil. Portanto, amados, comecem a se conscientizar que o processo de ascensão é um processo particular de cada um de vocês. Vocês Ascensionam, mas não necessariamente precisam levar alguém junto. Amados, tentar, insistir para trazer alguém para o que você escolheu é uma coisa meio complicada, pois aquele ser humano possui o seu livre-arbítrio, e às vezes vocês podem não perceber que ao invés de estar ajudando, estão atrapalhando um pouco a caminhada daquele irmão, que pode ser o seu parente, pode ser os seus amigos, seja lá quem for que vocês queiram levar junto para a nova terra. Amados, vocês precisam entender no coração de vocês que a ascensão é individual. E vocês não podem estar convencendo alguém a escolher o caminho da ascensão e nem achar que este alguém vai segui-lo. Tentar doutrinar seus irmãos é um processo tridimensional, é um processo das suas instituições, mas ascensionar de verdade é um processo pentadimensional e multidimensional. Portanto, num formato de multidimensionalidade, vocês não podem, ou melhor, vocês não ficarão desconfortáveis em utilizar ferramentas tridimensionais. E às vezes nós percebemos, amado, que vocês, sem perceber, estão repetindo padrões de algumas instituições religiosas. Vocês eram de instituições e se tornaram pessoas que querem o despertar e buscar um outro caminho, a espiritualidade, a ascensão, a meditação, o abrir a consciência, abrir novos campos, enxergar mais longe, mas vocês ainda se comportam de forma tridimensional, tentando convencer as pessoas a vir com vocês, porque agora este é o caminho certo a nova era, a nova terra, seguir aqueles que estão falando sobre isso. Mas, amados, nós estamos aqui para dizer que este é um caminho do coração. E sendo um caminho do coração, ele é um caminho intuitivo. Ele vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Ele acontece dentro do seu interior e depois se expande. Portanto, amados, é muito importante que vocês tomem consciência disso, pois é fazendo o seu próprio trabalho interior, fazendo a sua própria ascensão interior, o seu próprio trabalho, que vocês estão se iluminando, que vocês estão criando ao seu redor uma linda egrégora de luz, amor, compaixão, e é através deste egrégora, deste sentimento, que aí sim vocês podem conseguir tocar alguns corações por aí. Esta é a maneira multidimensional de de ser compassivo, mas ela não inclui o raciocínio, amados, não inclui doutrinar ninguém, às vezes pode afastar as pessoas e nós não devemos interferir no livre-arbítrio. Somos, e vocês são, seres compassivos, escolheram o caminho de ascensão, e sim, existem alguns desafios. É difícil sair de um pensamento tridimensional para um multidimensional, nós sabemos, amados. Mas nós estamos ajudando vocês. Estamos falando essas coisas, trazendo esclarecimentos. E é tudo para ajudar a criar atalhos em seus caminhos. Vocês já escolheram? mas nós observamos as suas emoções para trazer respostas, e essa é uma delas. Amados, nós agora estamos nos referindo àqueles que sentem um amor muito profundo por alguém em sua caminhada tridimensional no corpo físico, ou por um filho ou uma filha, ou um irmão, um irmão, um amigo, uma amiga, qualquer pessoa que vocês se sentam muito afinados, e que vocês já se sentem num caminho de ascensão. Mas estão muito preocupados, nós estamos ouvindo os pensamentos de vocês, daqueles que estão ouvindo esta canalização agora e daqueles que estão ouvindo depois, ou lendo, a gente... Está ouvindo? Nós somos multidimensionais. O tempo não é linear para nós. Portanto, amados, vamos explicar melhor. Se existe alguém na vida de vocês, que vocês sentem que a união com este ser é muito maior do que qualquer vontade de ascensionar ou de ir para a nova Terra, ou de ir para a Terra 5D, ou de qualquer coisa, o mais importante para vocês é que seja lá onde for que vocês estejam, este ser, esta pessoa, esteja com você. Amados, isso é totalmente possível, porque vocês têm escolha. Se um filho, vamos usar aqui o exemplo de um filho, mas pode ser qualquer pessoa. Se vocês têm um filho muito amado, que vocês desejam estar com ele acima de tudo, e você percebe que você está ascensionando e ele não está, ou você pode estar errado porque a ascensão é um caminho muito difícil de estar dizendo que o outro está ou não está portanto amados talvez o seu filho esteja mas e se ele não estiver queridos aqueles que vão ascensionar poderão optar sim em se tornar mestres ascensionados daqueles que vocês amam e que porventura precisem continuar sua caminhada num planeta Tridimensional, vocês podem ser os guias de luz desses irmãos, desses parentes, desses amigos. E também, amados, vocês podem encarnar lá, neste outro planeta de 3D. Isto é possível? É claro, vocês terão que se fragmentar, pois já estarão num formato 5D, 9D, mas vocês podem perfeitamente fazer isto, muitos já fizeram, vocês podem se fragmentar e pedir para encarnar como um parente muito próximo deste ser amado e estar lá naquele planeta ajudando ele mais de perto, de repente, acelerando a caminhada dele, pois todos estão acendendo, na sua própria velocidade. E as velocidades são diferentes para cada um de vocês. Portanto, amados, respeitem o livre-arbítrio dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos seus irmãos vocês poderão estar com ele se quiserem, não tem problema, é um ato abnegado, e sim, muitas vezes um ser que já está mais completo, encarnando num outro planeta, fragmentado, pode dar mais força àquele irmão para que ele mesmo chegue na quinta dimensão mais rápido e vocês voltarão à Terra juntos, não é lindo, amados? Vocês percebem a grandeza do Criador? A benevolência amorosa que existe em tudo isso? A escolha que vocês têm, acima de tudo, respeitada, a opção respeitada acima de tudo. Portanto, amados, comecem a deixar de lado essas preocupações, essas angústias. Nós vemos muitos de vocês angustiados e nervosos com isto. Eu não quero me separar deste ou daquele. Não vai ser necessário, amados. Vocês podem estar lado a lado com eles, em corpo físico 3D ou como mestres ascensionados, vivendo na 5D na Terra, mas estando o tempo inteiro com eles, como seus guias, ou anjos guardiões, como vocês gostam de falar. Vocês mesmo, amados irmãos, têm pedaços de vocês superiores que estão com vocês e vocês chamam eles de guias. Isto, é maravilhoso. E é eles que ajudam vocês a passar pelas partes mais difíceis do caminho. E é assim que tudo acontece em harmonia, em amor, em colaboração e principalmente em respeito ao livre-arbítrio de todos os seres humanos. De todos os que decidem ascensionar e os que ainda não chegaram neste momento? Isso está correto, meus amados. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem uma idade espiritual. Vocês podem ser mais velhos espiritualmente, mas não são melhores. Esta irmã que canaliza muito menos, ela não é? Se trata de ser mais velho, meus amados. Isso é uma opção. Porque no fundo, todos vocês, os que estão ascensionando e os que não estão, são seres de luz. Vocês vieram da fonte divina. Vocês são amados além da conta. Vocês são amados incondicionalmente todos os dias. E todos serão amparados. É impossível, gente, que o Criador... Não estejam amparando aqueles que não estão ascensionando ou aqueles que erraram muito? Isso não existe, amados. Isso são conceitos tridimensionais que aquele merece amparo, aquele não merece. Aquele merece castigo, aquele outro não. Não é assim, meus amados. Deus, a fonte criativa, os seres de luz... Eles abraçam a todos, eles amam a todos, eles sabem que tudo é um aprendizado. Eles conseguem ver o todo infinito de cada jornada de alma e o quanto aquele ser evoluiu em cada existência. E isso é belo? É belo? É belíssimo? Então honrem-se a si mesmos, meus amados. Mas estamos ouvindo uma pergunta está por aí em algumas mentes e vamos responder, pois estamos aqui em amor por vocês. Aqueles que estão perguntando, mas por favor me diga, como eu posso fazer para tentar trazer alguém para a ascensão? É um caminho tão bonito, é tão positivo, tem tantas coisas boas nesta caminhada. Estar em contato com os mestres é maravilhoso, a 5D é tão linda, há tantas curas disponíveis. Então nós vamos falar, meus amados, se há alguém ou alguém que vocês querem muito trazer, não doutrinem esta pessoa como falamos anteriormente. Você pode afastá lo Mas você pode tentar uma coisa. Fale conosco, converse com o seu eu superior, converse com os seus guias, converse com qualquer ser de luz que você crê e diga para ele, querido ser de luz, querido eu superior, eu amo tanto aquele ser que está encarnado, por favor, meu amado irmão superior, meu amado irmão mais velho, converse com o coração daquela pessoa que eu quero tanto que venha comigo. Toque o coração dela, converse com ela, amados, pois que se eu conversar, provavelmente estarei entrando na mente racional daquele ser humano. E vocês estarão tocando o coração. E é pelo coração que isso acontece de verdade. Portanto, amados, peçam para nós. Peçam. E nós tentaremos. Nós não conversamos com a mente. Nós conversamos com o coração e é de coração para coração. Então, se aquela pessoa estiver pronta para ser tocada, nós não interferimos no livre-arbítrio de ninguém. Mas se aquela pessoa tiver uma abertura, se ela estiver pronta e só estiver demorando um pouco, tentaremos ajudá-los, amados. Por isso, quando estiverem preocupados e nervosos com isso, converse conosco. Peça que nós toquemos o coração daquela pessoa com respeito, com amor, com carinho, com compaixão e aguardem, mas sem ansiedade, sem ansiedade. A maioria dos que estão no caminho de ascensão com firmeza não foram doutrinados, começaram sozinhos, sentiram o chamado em seu coração e em sua alma... e começaram a sentir... que deveriam procurar alguma coisa... mas não sabiam o que... ficaram nervosos, angustiados... e sentiram... tem alguma coisa acontecendo... algo está se abrindo no meu peito... no meu coração... eu estou sentindo coisas diferentes... eu sei que tem alguma coisa... além da materialidade... além, além do que eu posso ver... O que é? O que é isto? E foi aí que vocês nos chamaram e nós ouvimos. Quando vocês disseram o que é, nós viemos e começamos a conversar com vocês. E foi assim que criamos uma conexão amorosa. É claro que depois vocês buscaram algumas coisas nos seus meios, na internet, nos livros, não importa para complementar para compreender racionalmente mesmo não sendo necessário e aí o processo começou vocês começaram a buscar algumas coisas quânticas caminhos diferentes começaram a perceber que não é só isso e são esses os que estão mais firmes no caminho de ascensão e então amados essa é a nossa dica amorosa de hoje cheguem no coração das pessoas peçam a nossa ajuda nós podemos fazer o um intermédio e será muito amoroso nós somos gratos quando vocês nos chamam às vezes sentimos faltas de ouvir vocês nos chamarem vocês dizerem amados guias resolvam isso para mim seres de luz Venham aqui, peguem esta situação e transmutem. São Germain está aqui também, amado. Sananda também, Arcanjo Miguel. E eles estão sorrindo e dizendo a mesma coisa. Somos consciências e trabalhamos em cooperação amorosa. Chame qualquer um de nós, qualquer um que vocês acreditem. Os arquiturianos, os pleiadianos, os sirianos. Sananda, São Miguel, qualquer um, meus amados, nós iremos até vocês, porque nós amamos vocês incondicionalmente, vocês são um pedaço de nós, somos todos um, vocês não estão separados da fonte de Deus, vocês são um pedaço da fonte, um pedaço de Deus, isso não é blasfêmia, essa é a verdade que esconderam de vocês, amados. Para que, se vocês não soubessem disso, vocês dependeriam sempre de alguém. Alguém que dissesse a verdade, alguém que guiasse vocês. Alguém que vocês considerassem mais poderosos. Mas agora já está na hora de saber a verdade, amados. A transição está aí batendo a porta. Vocês mesmos são seus próprios guias. Vocês são luz. Vocês são seres de pura luz. São fractais em uma vida tridimensional, mas têm um enorme, divino e lindíssimo eu superior. Conecte-se. Conecte-se ao seu eu superior. Esteja inteiro. Acredite em você mesmo. Você é tudo o que você precisa. Você não precisa de ninguém para guiar você. Pois você é um ser de luz, completo, iluminado, amoroso, compassivo, gentil, carinhoso. E todos esses outros lindos atributos da nova Terra da nova energia e de quem vocês estão se encaminhando para ser nós os amamos infinitamente e incondicionalmente nós somos os Arcturianos Sananda Mestre Sanjur Men Ashtar Charan os sirianos e os andrômedanos, e assim é, e assim é, e assim é.